Pessoal, a OMS vai se reunir para decidir o que fazer com a varíola de macaco, e tem que ficar atento nesse negócio, porque uma das decisões que está na mesa, que eles podem decidir, é dar a ela o nível de eh, emergência de saúde pública de preocupação mundial, que seria o nível mais alto eh, de preocupação com uma doença eh, que a OMS pode chegar. Até hoje, só duas doenças tiveram esse nível, que foi a covid e a polio há algum tempo atrás. Então, eu não acredito que vai chegar isso, tá? A varíola de macaco, ela não está se espalhando tanto assim, ela tem alguns casos por aí, coisa e tal, mas não é uma coisa que esteja se espalhando com velocidade, esteja causando muito problema, até porque as consequências de você pegar essa doença não são tão sérias assim. Você, é, é ruim, né? É desagradável. Você pode sim até morrer, mas é muito raro uma pessoa morrer dessa doença. Então, é, realmente não justifica esse tipo de coisa, mas a OMS, você sabe como é que é, né? A OMS, ela ganhou muito poder com a pandemia de Covid, e político, meu amigo, quando descobre, ah, se eu declarar uma emergência, então eu ganho poder, olha que legal, vou declarar a emergência de novo, então, eu não duvido nada eles fazerem alguma coisa desse tipo, apesar de realmente, claramente, não ser um problema tão sério assim, né? E além disso, eles estão falando aqui, explicando as origens, tal, que é uma doença que surgiu na África. Ela primeiro foi identificada entre macacos e por isso o nome varíola dos macacos, mas que teve casos desde a década de 1970, mas até aqui era uma doença que geralmente se restringia à África, a algumas regiões da África, ela não se transmitia muito. E parece que agora ela conseguiu sair disso e infectou pessoas na Europa, nos Estados Unidos, Ainda assim, a forma como ela infecta, tudo leva a crer, é por contato próximo. Então, não é uma coisa que vai gerar tanta dificuldade assim, né? Outra coisa que eles estão fazendo, eles vão renomear a doença, porque varíola dos macacos é, certamente tem um peso racista, talvez, e né? além disso, segundo ele, está desproporcionalmente envolvendo comunidades gay e bissexual, é, mas aí que está, justamente porque esses casos surgiram lá na Europa, em, é, digamos, clubes gays, lá em termas, gay na, na, na Espanha, em outros países. Né? É o tipo da doença que é, requer contato para ser passada, e, meu amigo, relação sexual é isso daí, você tem contato e, e facilitaria passar isso daí. Né? O novo nome não foi anunciado ainda, parece que vai ser varicela mas não decidiram o nome ainda, não está fechado esse nome. É, então eles estão querendo mudar o nome para evitar a ligação com o macaco, um estigma para a pessoa que pega essa doença, né? É uma besteira isso, não quer dizer nada, mas enfim. Mais que isso, eles estão dizendo aqui que parece que a doença pode ser sexualmente transmissível, o que faz sentido, não seria só apenas o contato, teria que ter de fato... Uh, relação sexual, parece que o vírus foi detectado no sêmen de alguns uh, pacientes de monkeypox, né, de varíola dos macacos. Então é isso daí. Eu não, não ficaria preocupado com isso, não acho que isso vai crescer o suficiente, mas é aquele negócio, a gente tem que ficar de olho, porque político a essa altura, meu amigo, o pessoal vai querer fazer um escarcel com isso de qualquer forma. que eles vão tentar fazer, eles vão tentar.